Olá, se você veio aqui para estudar para o Enem, então você selecionou o vídeo errado. Mas eu vou deixar um card aqui para você ir para o lugar certo. O objetivo aqui é entender por que alguns religiosos, como Adalto, Lourenço, citam a segunda lei da termodinâmica como sendo um prego no cachorro da teoria da evolução. Existe uma lei fundamental na ciência que é a segunda lei da termodinâmica, conhecida como lei da entropia. Essa lei diz o seguinte, que qualquer sistema deixado por conta própria, à medida que o tempo passa, ele irá se autodesorganizar. Essa não foi uma lei que os cientistas criaram. Nós descobrimos, essa lei reflete uma característica que a natureza tem. Então, por exemplo, eu compro um sapato novo, eu começo a usá-lo, daqui a pouco meu sapato fica velho. Eu construo uma casa nova, eu não preciso nem usá-la, deixa a casa lá bonitinha por 100 anos. Daqui 100 anos você chega, à casa a o reboco está caindo, a casa está se desfazendo. Por quê? Segundo a lei da termodinâmica. Essa lei, essa lei diz o seguinte, qualquer coisa deixada por conta própria, com o passar do tempo, irá se autodesorganizar. Vou fazer um exercício, nós estamos falando de memória agora de pouco. Vamos usar um pouquinho a nossa mente para fazer o seguinte. Essa lei diz que à medida que o tempo passa, as coisas se deterioram. Então, se eu olhasse para algo daqui 100 anos, vamos pegar, por exemplo, esse estúdio. Daqui a 100 anos, ele estaria melhor ou pior se ninguém cuidar dele? Nem existiria. Nem existiria. Mas se há 100 anos eu chegasse lá e eu visse apenas uh, partes do estúdio, eu tentasse imaginar, rapaz, como é que esse estúdio teria sido há 100 anos atrás? Uhum. Conhecendo a segunda lei da termodinâmica, eu sei que à medida que eu vou voltando ao passado, os traços do que havia sobrado, iriam começar a mostrar a figura do que teria sido no início. Falaram, nossa, ele não era assim. No início ele era todo organizado, era perfeito. A natureza é assim. O primeiro mal entendido é a diferença entre teoria e hipótese. Não existe uma graduação de teoria e lei na ciência. No dia a dia, usamos é só uma teoria quando a gente quer dizer algo que não tem muita certeza. Mas não é assim que funciona na ciência. Lei e ciência... É quando você descreve um fato que foi testado empiricamente várias e várias vezes. E através da indução ele é considerado uma lei sem se entender muito bem por que, como ele funciona desse jeito. É o caso da lei da gravidade. Eu posso deixar uma caneta cair mil vezes para saber que se eu jogar ela mais uma vez ela vai cair de novo. Mas isso não explica o porquê. Por que a caneta cai? E não sai flutuando aqui na Terra. Isso é descrito na Teoria Geral da Relatividade, onde montes e montes de evidências tornam a Relatividade uma das mais sólidas teorias que existem. Se você não acredita na Teoria da Relatividade porque ela é uma, só uma teoria, então tente pular de um prédio para comprovar empiricamente se ela é. Uma teoria sempre é provisional, ela sempre está aberta para questionamentos. Mas quando uma quantidade de evidências que suportam uma teoria podem fazer com que ela seja considerada um fato, então temos que uma teoria como a teoria da evolução é um fato. Pois ela é suportada por milhões de evidências que são suportadas pela genética, pela geologia, pela física, pela anatomia, pela antropologia, pela astrofísica, pela astronomia e pela paleontologia. Ufa. Mas é só para citar alguns. Por exemplo, sem a evolução, a medicina não faz o menor sentido. Então, desde testes de vacinas, até testes com animais, isso tornaria impossível desenvolver novas drogas, caso a evolução fosse uma farsa. O segundo mal entendido é a segunda lei da termodinâmica. A segunda da lei da termodinâmica, que em resumo diz, a quantidade da entropia de qualquer sistema isolado, termodinamicamente, tende a se incrementar com o tempo até alcançar o valor máximo. Repare como o Adalto não enfatiza a importância desse aspecto, mas quando uma parte do sistema interage com outra parte, ela está ela num pedaço, num canto, e, ele, e esse pedaço, esse canto, não pode ser considerado um sistema fechado. O sistema tem que ser considerado fechado como sendo um todo. E aí a energia tende-se a dividir e se equilibrar por igual, até que o sistema alcance equilíbrio termodinâmico. E o que isso tem a ver com a vida? Não ajuda muito que o adulto confundir a entropia com o um estado de bagunça. A entropia é uma quantidade probabilística não tangível. A minha cozinha, por exemplo, se for deixada os elementos, logo se torna uma zona total. E aí eu tenho, é necessário que o hélice trabalhe para que ela volte ao estado de equilíbrio. Mas isso não é entropia. Se você pegar um cubo de gelo e colocar dentro de um copo, e esse copo tiver uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o gelo que está num estado mais organizado, ou seja, um cubo, vai atingir a temperatura ambiente mais alta até que se equilibre as temperaturas. Vai atingir a temperatura ambiente mais alta e realizar o um trabalho de transformar-se em água, onde o estado sólido para o estado líquido. Onde as moléculas da água estão bem mais desorganizadas. O que, que quer dizer com desorganizadas? Elas estão agitadas, elas estão com movimentação. Essa variação na agitação das moléculas é a quantidade de entropia e a estatística que chamamos de entropia. Mas se as condições atmosféricas estiverem favoráveis, uma gota de chuva pode se transformar num complexo e belo floco de neve bem organizado que desmonta o argumento criacionista que apenas os seres inteligentes podem gerar padrões complexos e organizados. E demonstra também que o sistema Terra-Sol não é um sistema isolado. O universo pode até ser um sistema isolado, eu não sei. Não se sabe se ele é infinito, mas isso não quer dizer que a entropia se reverte. Mas a quantidade de calor está, da água está indo para o meio ambiente. No meio ambiente está frio. Então, elas estão havendo, havendo uma troca de calor. Outras formas de organização são dunas de areia ou hexágono no polo norte de Saturno. Eu vou deixar o link na descrição. Então, Adalvo vem com a seguinte explicação. Deixado os seus elementos, uma casa se deteriora. Sem a inteligência humana, tudo tende ao caos. E, segundo eles... Só a inteligência pode organizar as moléculas da água e construir um edifício, ou seja, um trabalho humano, ou a vida poderia surgir de um trabalho divino. Só Deus pode pôr ordem ao caos. Mas leia novamente a definição da segunda lei da termodinâmica. De novo, a quantidade da entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o sistema até que alcançar o seu valor máximo. Ou seja, assim como uma xícara de café atinge uma temperatura igual ao ambiente, a entropia está em equilíbrio. e ela, ela, O café não vai sair esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, ou esfriando, esfriando, esfriando, esfriando, até congelar. Mas existe um cenário que os cientistas estão analisando e que, por enquanto, é apenas uma hipótese de Roger Penrose, Rose, proponente da CCC, conforme o Cyclic Cosmology. É que a ideia de que o universo foi um sistema fechado, o universo deve morrer algum dia na chamada morte fria. Até a maioria dos cientistas concorda. Mas calma aí, faltam Google e Google de anos e mais dois Cyberpunk 77 em anos para chegarmos lá, nesse momento a entropia seria máxima e nem átomos e nem moléculas teriam mais sentido, só os buracos negros existiam. Mais uma vez passado o gol elevado ao gol de anos, é, quatro ciclos de Cyberpunk 77, aí teríamos o um evaporamento da radiação Hawking e os buracos negros desapareceriam horas. se supusermos que o universo é isolado, então a entropia vai chegar ao máximo, no seu máximo do máximo. Mas como ela se organizou para fazer um ponto de infinita densidade e entropia mínima? Perguntam os criacionistas. Quem colocou o trabalho para organizar esse universo num ponto de altíssima densidade e calor? Deus? Aí é que está a pegadinha. Mas para ver a contagem do tem que haver mais agitação de átomos que cria a seta do tempo, a massa é constituída de moléculas e átomos, e uma vez que não existe mais massa, você tem que energia igual à velocidade da luz ao quadrado, o universo só está composto de energia, o que provoca a sensação do tempo, é justamente a entropia que por exemplo uma taça de vinho que cai no chão, ela não retorna ao seu estado organizado em cima da mesa. Mas se não existem moléculas, átomos buracos negros, massa, etc., a energia não tem tempo nem espaço. E isso faz perder a noção de tempo, espaço, que passa a estar todo, todo no mesmo lugar. Essas flutuações quânticas dariam uma origem a um novo Big Bang. <risos> Um ciclo ia ocorrer após o outro, e após o outro, e após o outro, sempre que o universo terminasse num universo gelado e fosse com um novo universo quente. O universo se organizaria a partir do frio e do vazio, e surgiria uma complexidade conforme a hipótese CCC. Roger Penrose não é um maluco qualquer, mas um dos mais aclamados e prestigiados cosmologistas do mundo. Já um outro cientista chamado Jeremy English tem uma hipótese ainda mais integrante. O universo está buscando sempre atingir o máximo da entropia, e, e a vida, animais em especiais, seres humanos, são máquinas de aumentar a entropia. Eles comem, eles excretam, eles gastam energia, acendem luzes. Para todo lugar que você olha, eles estão gerando entropia, basta olhar nos bichões e outras atividades gerais que geram calor, fazendo com que a entropia aumente. Eu deixo o link na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like para aumentar a entropia do universo. Compartilhe e se inscreva. Dê um alô grande ao, também ao pessoal da Liga Racionalista, né, que recentemente fizemos uma live. E o link também está no card aqui em cima e na descrição. Um